Olá galera, é um prazer estar aqui para falar para vocês sobre a revolução do marketing multinível. Antes, para quem não me conhece, eu sou Márcio Franhan, sou dentista, ortodontista e empreendedor Junés. É, então vamos lá, o, a nova era do marketing multinível está aqui, a Maratona Multinível Digital, é, que quer dizer o seguinte você não vai atrás de ninguém muito pelo contrário pessoas interessadas do brasil inteiro é que nos procuram e nós prontamente os atendemos ok e eu gostaria de dizer que deus me colocou nesse grupo da maratona digital e eu tenho total gratidão a ele e obviamente aos nossos mentores os especialistas em marketing digital os revolucionários, os competentíssimos Leandro Fonseca e o professor Robson. O meu muito obrigado. E dizer que com essa ferramenta, Maratona Multinídeo Digital, o céu é o limite.